A edição do Bolas para o Pinhal é inspirada na reportagem da SIC sobre o Partido Chega, na qual figura um personagem chamado Caesar de Passo. De Passos. De, pa de é. Passo. De Viste <risos> a reportagem? <risos> ok. Então o desafio do Bolas para o Pinhal é pensarmos em personagens, aliás já pensámos e vamos expor personagens que poderiam ser interpretadas em filmes ou séries. assim eh, pode -se, pode ser documental, pode ser mais ficcional como o Tiger King, a ah Narcos ou como Vice ou Narcos exatamente. portanto a primeira personagem é evidentemente César de Passo ou Caesar de Passo, um homem que nos anos, no início dos anos 90 rouba joias à namorada, foge não se sabem para onde, depois aparece Milionário com um esquema muito marosquinha mas, é depois, é o, mas depois é o Castelo Branco que anda a roubar a diamantes portanto exato já lá, lá vamos. A diamantes. É, e aparece Milionário em Miami não é? Cria uma fundação financia um partido aquilo que financia todo... a polícia como o caralho exatamente, é ah. no mérito da, da, da polícia na verdade, eu disse lá lá Narcos, mas isso é mesmo à lá Narcos. É, é pagar não, toda não, a mas não, sabes que não sabes, isto mas é tudo pois. um alegadamente. a Mas tu não sabes sim, sim, como sim, é sim. que é o Narcos, tu achas como é que eles vão buscar o... okay. a capital, não é? Pois, não, não sabem como é muitas... que São todos os matadores dos Estados Unidos. Eu achei particularmente engraçado que José Lourenço, o lacaio dele, que é o líder da distrital do Porto do Checa, sabe tudo sobre o negócio. Tem, é aquilo, aquela proteína lá, o que é que é que retiram da traqueia dos animais? Mas não, mas, sabe, não, sabe mas não quanto sabes quanto é que contas. fatura. Yeah, mas não sabes quantas não não sabe. e, eu, eu, eu reparei que faturar. E o que a empresa fatura é pessoal. Também do reparei nisso, o gajo sabia tudo. Está tudo, menos quanto fatura. E o fatura a informação, é informação pessoal. É, não sei, também aquela parte da empresa faturava. Mas a verdade é que tu viste quanto é que ele faturava. Que eu, eu suposto pois, que pois, pois. era 800, 700 mil euros é. e vai e, mano, é e, tudo, e, e vive uma vida e tem um, não, um avião não, um não sabemos não sabemos como é que as coisas eu sei que quero ver esta série quero ver o Caesar de Passo interpretar. quem é que, imagina, é que seria o ator José Carlos Pereira não pode que já trouxe isso porque não não pode <risos> <risos> o José Carlos Pereira não pode fazer vários trabalhos é um ator multidimensional eu acho que ele pode fazer todos <risos> a cena é essa, mano ele o melhor p... para o José Carlos Pereira, na verdade, era o Joker mas isso fica para o Otobaldas para o Pinhal ele era o Joker perfeito eu também tenho um Joker ah. tu, tu, viste o que é que, tu, tu viste o que é que eu escrevi, meu? não, vi, claro que claro não vi, tudo. claro que não vi não, o José Carlos Pereira, claro que dava um bom Joker aliás, um, a, a imagem da Crins Portugal é, é o José Carlos Pereira naquela é um naquele, naquela face muito, muito muito a Joker e quem fará de José Lourenço também não sei o, o João Didler João de Idle é estás a ver? Não -se ser mas, isto, que ser João de Se calhar isto merecia uma produção mesmo internacional, aliás. Ui! Eu também acho que sim. Qualquer uma destas, sim. provavelmente. Portugal tem, Portugal tem muitas, muitas, muitas tem. Uh, peripécias. Tem. Que qualquer pode... país terá. Tipo, porquê é que nunca fizeram um filme tipo com a, a Padeira de Alves Barrota? Quem é que fazia de Padeira de Alves also... Barrota? Não, mas eu acho que a Padeira de Alves Barrota tinha que ser animado. Tinha que ser animado? Oh, Quem que fazia a voz da padeira das balotas? aquela a violência Quem? mesmo, basta. Ah, oh, Bessa, desculpa. Só, Agora mas é só pode ser daquela zona Pesquisa geográfica. Pesquisa aí. Uma mulher branca. <risos> Ali da zona, zona do, do Ribatejo. <risos> Ribatejo, que possa, que, possa, que possa ser. Olha, mas trouxe, por exemplo. Já que falaste nos José Carlos diz, Pereira. Diz, diz, diz. E eu trouxe aus. Dr. House? Quem, é, quem Alzo? é que era o Dr. House? José Carlos Pereira. José Carlos Pereira e por acaso, onde estava tipo a pensar nisso, e, e, e lembro. Porquê? Porque já ele é médico. Ok, ok, ok. Tens então a, ver? a tua interpretação é um bocado... não é a história de vida do José Carlos não, Pereira. Eu, eu fui, já, fui dar a volta. É reimaginar o House. Com... Sim. Okay. Imagina, mano. Tipo, isto foi o que eu pensei, eu achei hilariante, mas calhar não tem piada nenhuma. Que foi, tu não sei se lembras do House, mas começa sempre. A retórica daquilo é sempre a mesma coisa: que é, há uma doença, há uma reunião. Ele acha que é lupus. Há é é uma reunião. A pessoa não é aquela, há outra reunião. Tipo um brainstorm. Sim, é mais ou, ou menos pá, isso. Sim. E depois descobrem. Uh, descobrem, tipo. Não, com, não, com não, um... não. Pois há um. Tem, tem que ir ao, ao, ao, ao poço mais fundo, não é isso é a Narrativa clássica. E depois o House tem uma ideia qualquer. Normalmente é ele. Sim. Às vezes é um dos internos. Uma ideia qualquer fora da caixa que diagnostica e traz. E eu, eu lembrei-me de. Imagina, exatamente. A série era exatamente igual. Ok. Só que as reuniões eram onde estava tipo sumo. Que era. Neste caso, um sumo com álcool, que era o José Carlos Pereira, okay. chegava à reunião e fazia aquele papel de bêbado em, tipo, em reuniões a discursar. Tipo, em vez de falar da doença, chegava lá e dizia vocês foram a família que eu escolhi, estás <risos> <risos> Aquele papel, aquele discurso Sim. de bêbado. <risos> aquele que tu gostas de fazer. É aquele que eu gosto de fazer. Okay. E então era só isso, a série era só essa, mas nas reuniões o, era tipo o José Carlos Pereira completamente bêbado. Uh, a discursar para uma sala com okay. 3 ou 4 é, acho Acho que tem potencial. Tem eu, potencial. Eu, achei, eu achei que, na minha cabeça. Subverte um bocadinho a ideia. Agora, mas, agora mas por acaso, potencial. que verbalizei, que tinha na cabeça, não tem tanta piada Mas na minha cabeça estava tipo, super engraçado. Isso, isso depende tudo da qualidade do guião. Também é verdade. Okay. E da qualidade do que é que ele está a ver porque é, a é que isto Quando é, traz alguma... um conceito é muito difícil que ele funcione. Se fosse um bom guião, se aquela personagem fosse mesmo muito. tivesse sim, um sim, conflito sim, interno sim. grande, poderia. Sim, mas agora um... eu trouxe uma mais elaborada. Queria okay. que tu me opinasses sobre isso. Okay. É o Dark Knight. Ok. Batman. Ok. Para Batman, e eu quero que tu, tipo. eu vou dizer a personagem que escolhi, e quero que tu, tipo, tentes justificar ou que tentes okay. tipo, rebater. És a favor ou és contra? Está bem. Tá bom? Para Batman, eu trouxe o Rodrigo Guedes é Carvalho. Ah, eu não vou rebater isso. Porque concorda perfeitamente. <risos> Evidente. <risos> Se a pessoa que é vigilante em Portugal poderá ser <risos> perfeitamente o Rodrigues é Carvalho. Tem a voz do Batman. Tem a voz do Batman. Tem a voz. Tem a, a careca do Batman já na meia idade. E, e tem okay. aquela mão. Tem aquela aquela mão pesada. O queixo irto. Sim, sim. Fácil, fácil. O único problema era aparecer com náufrago negras no jornal da noite um no dia seguinte. Pois, também é verdade, também é verdade. Pois tem maquilhagem, tem maquilhagem. Exato. É, também, já. Yeah. Mas o Baco nunca leva não, nos... E pois, e pois, e pois cala... Não, e depois há aquela... O Batman, claro não Não, ele leva O Batman, não, o o o Batman levar, leva, é uma, uma armadura super... Não, o, o na cara, é ele boa. nunca aparece tipo, pisado na cara. Aparece Pô, tipo com as costas arrebentadas e o Não, mas apare. aqui, estava a lembrar-me de, um, de uma questão que é... Ah, que o, o Rodrigues de Carvalho funcionaria muito bem porque ele também tem aquela pós-moralista, não é? Exato. Exato. Ele, portanto, poderia querer. Aos seus, impor... seus avós pediram para ir para a guerra. A vocês pedem que fiquem em casa, seus filhos da puta. <risos> Lembra-te disso? Lembro, claro. O cabrão a recitar poemas ah. e merdas assim. Eu, eu só ah, estava eu, eu tipo na quarentena. Eu, eu no não, no último, não, não julgo. É uma dizer. posição única. Cada um usar como entende. Como não Eu acho que ele não fez mal, quer dizer, mas estava a esticar, sabia? Que ele era, era todos os dias, olha, era como ir à missa. Tu imagina, mas já lá vamos, já se se vamos. O episódio desta semana tu, do Nuance. tu se imagina, uh, ele sabe que é 20 anos. ele não sei que idade que ele tem, mas tipo 10 anos. Quiser concorrer à presidência da República? Não consegue. Não consegue? Provavelmente não, há pessoas que se colocam melhor. Ok. Rodrigo Rodrigues Carvalho, ok. Joker. Joker foi fudido porque... Olha, pensei, pensei, pensei no José... O que tinhas dito, estás a ver? Ok. Mas cheguei é a conclusão que um Boom Joker, para já tenho cabelo, é assim meio lunático. Hum. João Quadros. <risos> fácil. <risos> Ui, mas isso é muito fácil. Assim, eu, eu, eu, quando te começaste a falar de Batman <risos> e depois estás falado do House, eu dividei um bocadinho porque tavas, estás a inverter completamente a lógica daquilo que eu tinha trazido. Mas isso, na verdade, é muito bom. É só, olha, se calhar é uma realidade paralela que existe neste momento. Há um mundo, para, um universo paralelo, não é? Em que o Rodrigo Carvalho é o Batman o João Quadros o é jogo, o, Joker o Joker e não está assim tão distante do nosso como outros possíveis, em que tu, por exemplo, és coelhinha da Playboy, que também há de existir um, mas está mais distante do nosso na árvore de decisão. Na pá, João de Quadros, incrível, incrível, porque não, é, o, é o termo não, matemático. Não, não, não, o... surpreende-me. Surpreende é pá, João Quadros como Joker muito forte e ele tem tudo para ser um bom joker tem, tem o tem, riso tem, tem. tem. É, é o, o a falar tem... Mano, foi o tem o físico é longilíneo é físico tem turnabe enorme <risos> Porque... <risos> é verdade é nada assim tão grande mano eu não sei se é mas apareceu o martelo do Thor <risos> pegou, na... pegou na gaita no twitter Isso e começou é a ter com a gaita em cima da mesa <risos> <risos> <risos> e <até> <risos> <risos> aí, foda eu tava, tipo eu que eu, tipo, eu sou... eu, eu eu, eu nunca comento merdas tipo, fiz, tipo de outras pessoas cheguei lá e até me fiz assim tipo aquele emoji tipo a fazer assim grande martel estás a ver a prova ok tens mais personagens Brian? Tenho, tenho, tem mais duas O Bane eu Não, não trouxe o okay, Bane eu, é só eu é? neste, Ok, Eu sou a falar neste filme okay. Ah, naquele no Dark Knight O oh. Two-Face Ok O Harvey Dent Lembras-te da, da, da, de uma das frases mais míticas do, do Batman? Que é tipo... Uh, que agora está-me a falhar Either no die hero exactly. live long enough to become, become, é, become a villain To see yourself become a villain Sim Carlos Cruz Ok Pessoa do Povo, não o eu, Arvidente? Eu, eu, eu, eu, percebo, eu percebo o que tu queres dizer, mas o... <risos> mas, mas, mas, mas o, o Arvidente tem que ter aquele sentido de justiça muito vingado, que depois é, é colapsado. Eu não sei se eu não, não o suficiente o Carlos para fazer essa... Eu pensei no Sócrates também. Sócrates? Não, Sócrates, não. não porque lembras, não. Porque Sócrates... O Sócrates, Sócrates era para aí o Kingpin, meu. É verdade, não, não, não, o Riddle, por aí. Mas não é esse, não sei se Porque tu é que és do, é joker, estúpido. do Joker, do Joker, não, não, não, não, não, do Sócrates, quando não apareceu. O Ravozinho. ele foi das, das pessoas responsáveis, <risos> ele era dos políticos mais amados em Portugal. Okay. O Sócrates, sim, ele foi mas, mas o Arvidente não era, não precisa exato. de ser assim tão amado. Então quem é que tu trazias? Não sei, o Arvidente. Olha, agora com eventos mais recentes, Maria José Morgado, antiga procuradora. A procuradora que pôs Sócrates, que investigou exato, o Sócrates exato, e que exato. pôs em processo... E que agora se descobriu que, que, que mandou vigiar os, os jornalistas, que ela é procuradora, como o Harvey Dent, que é o sentido de justiça muito vincado, mas quando vais a ver também, pelos vistos, lançar a moedinha quando é para fazer uma martiço. E vai, e vai de encontrar aquela frase, que o Joker lhe disse. Sim, sim, não, sim. O, o, o jogo, não, que o Batman disse, ah, sobre ah, o arvidente ah. Sim, sim. Última mas, pessoa. Mas, mas não está mal pensado, Última caso. pessoa. Esta aqui pá. É o teor humorístico na coelha. É? Ok. Comissário Gordon. Quem sim. é que seria o nosso comissário Gordon? Eu vou dizer o nome da pessoa, tu não vais saber. Tenho okay. certeza. Diz Fernando Luís. Claro que sei. É o. É aquele ator. Era o pai do Neco. Não. Não é Era esse? o pai do Neco, exato. Era Foi, o pai do Neco. Ai que é aí Jorge Mendes. Ai que é aí, <risos> gajo do Inspector Max, mano. <risos> <risos> <risos> Jorge Mendes já estás a confundir Sim, me. sim, sim. É, sim. é, é o gajo do. Ok, porquê é que Fernando Luiz era o Gordon? Porque é pá, o hora ele ou era o Sérgio Caldeira. Ah, não, será? o comissário Gordon podia ser a chefe dele, que era que era mesmo de. Aquela que eles depois se envolveram, mas essa ah, é que era mesmo. Sim sim sim sim, sim, sim, sim, sim. Só que essa é não. Eu... Mas lá está. A mas... okay. é não sei que é algo. Mas se é nós quiséssemos nós é assim, fazer não não isto e para a frente, sim. nós tínhamos de tacar as conhecidas. Okay. Essa aí se calhar já não era. Já não... Mas gastaste o bode já todo no João Carlos. <risos> <risos> <risos> o bode já todo. O Rodrigues, pá, no Fábio. Dava o pego ao lado dele, já só percebia disto. Convencer Fátima Belo. Fátima, Pronto. Pronto. posso dizer eu ou que és tu? Não, não, só te trazem mais, tenho mais uma só, mas agora diz O resto okay. o outro, não é nada especial. Segunda história, falámos dele há pouco, José Castelo Branco. Eu acho que o mundo precisa de Sim, saber embora. a história de vida de José Castelo Branco assim de maneira fantasiada, hiperbólica, completamente. Eu acho que estava uma chance série, meu. Pois dava. Pois dava. A vida de José. Numa era pré a internet. <risos> Com a edição do Tiger King. Não, Eu acho que não, é, mas é. Deve... <risos> não, brincar. Não, brincar. Não, não, eu nem estou a falar de uma cena documental eu Estou a falar de ficcional Estou okay. mesmo a imaginar okay. uma série de fantasia Imagina, o, gajo, o gajo que fez de Freddie Mercury A fazer Sim. de José Castelo Branco Ou o, o... como é que ele chama? O uh, Rami? Uh, Rami Malek Rami Malek, exatamente Ah... Uh, uh, por exemplo, não sei quem é que faria de Betty não, não pensei nesses pormenores. Mas, mas Lily em... Canessas boy! A Lily não tem acting <risos> okay. skills, estamos a falar de uma coisa que tem que, que, que, é que, tem que puxar mesmo. Mundo. Precisas okay, mesmo okay. de okay. acting skills. Alexandre uh, Lencastro. Uh, uh, não, como é que uh, ah. Alexandre Lencastro não, boa? Não, não, não, tem tem uma, tem, tem demasiado. Para ser, ser portuguesa, assim, é se tinha sempre uma unissemunhosa. Mas tu estás a uma falar de uma série que é para ser um tipo lá fora, para todo lado. Sim, sim, sim. Falámos por da adaptação da vida do José Castelo Branco, que na verdade foi passada grande parte em Nova York, por isso ótimo. Pá, o José Castelo Branco é oh. pai, o José Castelo Branco vive entre Nova York e Lisboa, já se candidatou a legislativas... Fez tudo, aquele homem. Fez 30 por uma linha, aquela personagem... Literalmente 30 por uma linha. <risos> <risos> Tem não, uma sextape. Não é isso, o José Castelo Branco, atenção. A gente, a, a gente, tipo, obviamente que... Se a pessoa que é boa no seu trabalho é ele. Mas Entendo. a gente, pá, ela é um bocado um meme mandante, estás a ver? Mas a, verdade, mas, não, mas a verdade, a verdade é que ele, ele já viveu mais numa vida que muita gente vivia em 10. Sem dúvida. Sim, Por isso sim, é que dúvida, eu queria ver sim. isso. Estás a ver? Okay. O gajo já o já, gajo. Mulher, homem, drogas, jet 7, uh, ele virou-se, ele virou-se para uma gaja tipo, numa tribo e disse: Leave me alone. Pois foi, Exatamente, já teve essa experiência. Já teve. Mano, ele já, teve, já fez. Lá está, mano. Nós se calhar nunca vamos viver nem 10% Metade. daquilo que ele viveu. Sim, <risos> e o oito e todo que recebeu, A maneira como ele lida. Era uma, o lado humano. O lado humano o lado dessa história era, era fixe. Mas, mas gosto, gosto, gosto. Mas lá está quem é que podia ser tipo. atriz? Tinha que ser assim já uma cota. Assim, mas, já Opa, Opa, mas tinha de ser podia, ser uma pessoa, podia ser uma pessoa caracterizada. Ai não, não pode. Porquê? Não pode. Porquê? Ah, já sei. Não já podes vamos... caracterizar. Já vamos entrar então, nessa. Já estamos, <risos> <entrar> <risos> <nesse> estamos <risos> que... entrado a Vamos entrar, é que abriste a porta há <risos> um bocado. Exato. Mas, Aliás, a de Gostei, gostei, gostei. Eu acho até, eu acho até que. Um, tinha mais potencial para ser uma cena mais vista do hum. que o da primeira cena. Do... Porque, já há... Porque é uma série de máfia, estás a dizer? Sim. E já há muitas dessas. E não há. Não sei, olha que se é bem contado. São das mais populares. Esta... Ah. Não, mas são dois dos géneros mais populares. Sim, sim por acaso olha, veio aí séries, tipo, quantas é que há de. Pá, ou Drag Queens, ou Travestis, assim. Eu não estou a dizer que ele é sim. Drag Queen e é travesti. estou a dizer sim, que sim. é mais uma figura. Não, mais feminina, estás é uma... uma... a perceber. Pronto, então, mas. Uh... Queres que que dizer ou, ou que és, Não, diz mais uma, se que mais... Que eu, tenho, eu tenho, tenho mais duas protagonizadas por mulheres e tenho uma mais geral. Afinal, tinha cinco, não era quatro. A uh, próxima é Tí, a muitas. A Kikas? A história da Kikas, a história de vida da Kikas. A, Kikas, okay. Bresária, a Rainha de, da Socata, ou lá o que é que era, que cai na desgraça, foi presa e abriu uma casa de alterne, que se tornou a mais conhecida do país. Sim. É uma história que também acho que vale a pena. Provavelmente cruza-se com outras histórias Exato. importantes. Atenção. Havia ali a presença de muitas, muitas personagens que podiam dar uma personagem numa série e, Sim. E teria, teria e teria uma ter spin E tem uma coisa que, que prende muitas pessoas que é desejo. Desejo carnal. Sim, sim, sim. É, As se outras histórias é. uh, iriam ter, mas obviamente ia ter sexo, mas não ia ser muito à volta do, do prazer carnal né, que, okay. que é a Kikas Pronto. É Mas faz a, a Kikas é uma empresária de, de pulso firme Atenção. Ah, é que eu não sei, não conheço okay. a mulher, não e não conheço a segunda a passando já muito rapidamente só, só conheço o jogo de futebol Kikas <risos> ah, eu <não> okay. <risos> o, a segunda é, é, é já houve uma novela inspirada so, sobre esta pessoa, mas eu queria uma série com aquela qualidade de produção que é a Dona Branca sabes quem foi a Dona Branca? Não. foi uma agiota nos anos 80 Okay. que tinha um esquema em pirâmide Ui, uh, okay. uh, era uma uh, uh, Forex Forex <risos> antes do Forex. <risos> Forex não é tecnicamente um esquema em pirâmide mas, <risos> não, é, não, é, não, é. mas não é se não, não deixavam operar com histórias como a, a Dona Branca o que é que fazia? A Dona Branca a Dona Branca hum, recebia imagina 20, 20 contos na altura 20 contos teus ok? e no dia seguinte emprestávamos os teus 20 contos só que se me emprestava a mim, ia-me cobrar, acabava por-me cobrar tipo 30 contos no final, Não, eram juros, claro. juros usurários. O que fazia com que tu, sobre o teu depósito, recebesse juros tipo de 20%. Okay. Estás a ver? Mas Não ela acho fazia que na verdade é assim 10%. Muita gente. Ok, e por isso é que é um esquema em pirâmide: é porque a, a, a primeira pessoa só recebe dinheiro se houver segunda, terceira e quarta. Havia droga? Uh, Por acho bom. que sim acho que sim então acho que podíamos que... que... fazer um spin-off entre... Acho que tam, as pessoas trabalhavam com ela no caso da Dona Branca ah, okay, era sim, só, sim. Era só fazer uma, uma espécie de, de esp spin-off das de... spin of cards com narcos ou aquela série de curtos de curto de passo não um... <risos> o curto de curto the, the Wire The Wire The Wire olha The Wire era fishing on the mar mas isso <risos> <risos> <risos> como ninguém viu The Wire <risos> ok ok, <risos> okay é. já agora para o nosso público se não viram The Wire Deviam ver e terminava com uh, Amigos Improváveis. Ok. Mas, mas, já viste o filme? Já, ver, é, claro. É um, um, um clássico. Vi o francês. Viste o francês? Não, não vi o, o americano. O francês é o... É o, o primeiro. O, o o francês é o primeiro. original. Não, pois é, um, com, um... com o Kevin Hart e o Brian não, Cranston. Não, não, não, não, mas não, eu não vi. vi, só vi o francês. Então. Ok. Uh, que eu... Um... Em vez da cadeira de rodas era um Twitter. Estás a ver a cadeira de rodas? Ok. E era com o Diogo Fario no <risos> <risos> e o E Pronto. E ficava aqui a minha ideia. E eu acho que esta era daquelas merdas que a gente podia levar para a frente. Percebes? Mas lá está, tínhamos de trocar uma cadeira de rodas por um, por tu, por um Twitter. Um, um, mano. É, mas... é uma cadeira de rodas, mas pintada de azul <risos> e com um passarinho só Não, para dar é a simbologia. É isso. É isso. Era tipo uma espécie de paródia, estás a ver? Era... Isso é, é, é, poderia ser difícil de funcionar, mas a, a nível de conceito base é forte. Mas eu acho que não havia guião. A cena era, nós estávamos com a câmera a filmar e falo. era um reality show. Mas no filme há algo que testa a amizade entre os dois. O que é que testaria a amizade entre os dois? Como é que começava para começar? Porque sendo duas amigos improváveis, é, duas pessoas que não têm nada a ver uma com a outra. precisam uma da outra. Exato. Ou seja, pois lá está. Como é que eles aqui... Iam precisar um do outro. Como é que forças a ligação? O conceito base é forte. Mas como é que isso funciona? Arranjava-se, era pensar, era pensar. Pronto em que depois as suas, as suas questões morais que eram muito diferentes, assim como as questões económicas sociais o, do, do, do, do, do filme original o, o Diogo Faro apaixonava-se pela filha dele sim, ou o Nouromelo é assim pela mão de Diogo Faro <risos> é que ou apaixonavam-se um pelo outro ou apaixonavam-se um, ou apaixonavam um pelo outro, sim, também, lá está não, mas isso é isso já não é Amigos é é Improváveis é... é uma história de amor olha, mas foi bom, foi bom pronto tá tão bom foi... que não vou dizer o meu último não diz quero acabar nesta nota alta Pronto, acabamos então. A brincar. O meu último é a história dos, dos dramas político-institucionais dos últimos 25 anos em Portugal. Olha o que é que tens. Tu tens submarinos, tens casa-pia, tens etopeira, tens a Operação Marquês, meu tens Deus. o BES, tens tanco, a Pito Dourado, tens tudo e mais alguma coisa, imagina uma série em que cada episódio as filmagens são mais ou menos as mesmas, não é? Sim, sim, sim, sim. Destas de Ferro do PS e por aí além. Exaltino Moraes, Fátima Felgueiras, isto nunca mais acaba. Valentim Loureiro. Não, mas é ah, Valentim isso Loureiro era... tinha que haver o final Isso <risos> um era o episódio... final <risos> um <risos> um <episódio risos> da série, era o grande <risos> final da é um, série. É, é, é, é um epi... olha, isto é quase um black mirror. Da das história, dos, do, do, das polémicas, então, dos dramas, é que é que da, da traforia política ou institucional deste país nos últimos, mais últimos 25 todas? anos. A música, o genérico disso, era a música do padrinho tocada em acordeão. <risos> <risos> Exatamente! É tipo genérico! Exatamente. <risos> e depois pá, e acabava com a ligação à primeira, ao de Passo. Uh, yeah. Pronto. Yeah, acho que olha, estamos, temos aqui uma ideia incrível. Pá, produções fictícias, produtoras nacionais, venham falar connosco, nós estamos cheios, cheios de ideias. De ideias. Não faltam só ideias. Olha, eu gostei muito desta. Gostaste? Agora, era mesmo fixe acabarmos, tipo, entrava aqui um gajo qualquer de concerto de acordeão e começava tá. tipo, a tocar... E ele põe depois na banda sonora. <risos> yeah. Pronto. E Afinal. foi o Val para o Pingal desta semana. Ah, um beijinho. Vemos-nos na terça-feira para Nuance.